Se você ainda não começou a fazer anúncio pro o teu negócio, então assista esse vídeo até o final, porque eu vou te contar por que você deve fazer anúncio e como perder o medo de começar a fazer os seus anúncios pela internet. Fala galera, eu sou Guilherme Minaré e nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho mais de como eu fiz para poder perder o medo de fazer anúncio. É isso mesmo, lá no começo eu tinha muito medo, muito medo mesmo de fazer anúncio. Eu achava assim, é... Se eu vou perder dinheiro, eu vou botar anúncio aqui, eu não sei fazer bem as campanhas, eu vou perder grana aqui, se eu colocar anúncio no Google e se ninguém clicar, ou se a galera clicar e não comprar, o que que vai acontecer? Eu vou perder dinheiro. E eu sem grana, como é que eu ia fazer anúncio no começo? Eu tinha muito medo de fazer anúncio e também não dominava todas as estratégias de anúncio. Mas eu comecei a analisar um, alguns pontos na minha vida e dali eu peguei umas sacadas que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo, pra você perder esse medo de fazer anúncio ou até mesmo da onde você vai tirar capital para fazer esses anúncios, isso mesmo, às vezes a gente gasta muito dinheiro com besteira e a sacada toda é o seguinte, começa a fazer uma lista, analisar no seu dia a dia onde você está gastando dinheiro é comum, eu gastava muita grana com ferramenta, eu pagava ferramenta que os tops falavam mas na verdade eu não precisava de aquelas ferramentas, então eu pagava lá 150 reais por mês para uma ferramenta 40 para outra e no fim eu não usava, então eu estava queimando dinheiro ali mas eu tinha medo de queimar dinheiro fazendo anúncio, por que isso? Então, a sacada basicamente é o seguinte, comece a eliminar todos os gastos que você tem desnecessários, isso mesmo. Se você está saindo demais, meu, elimina, está bebendo demais, elimina, está gastando com ferramenta que não precisa, corta. Porque às vezes a gente quer ficar pagando uma parada ali, alguma coisa, e não usa de verdade. Então, começa a cortar todas as ferramentas e pegar toda essa grana e investir em anúncio para atrair público para o teu negócio, isso mesmo. Você vai tirar a grana da onde você está gastando desnecessariamente. Então você não vai sentir no bolso isso. Se você parar de gastar com uma ferramenta que você não usa, vai ter aquela grana para investir na sua campanha. Se você começar a cortar esses gastos desnecessários, está saindo demais, meu, isso vai te levar para qual ponto? Pensa o seguinte, isso daí vai te levar para mais perto ou para mais longe do sucesso que você quer atingir? Se for te levar para mais perto, beleza, continua. Se for te, levar, se for te manter ou se for te distanciar do que você deseja para a sua vida, meu, corta aquilo ali, pega a grana e reinveste em coisas mais rentáveis. Se você começar a investir 10 reais por dia em campanha, 20 reais que seja por dia, R$10,00 que é um número baixo, 10 reais por dia uh, dá reais no mês, e isso vai te trazer uma audiência um pouquinho maior. E com isso você vai aumentando o teu engajamento, aumentando a percepção da tua marca, as pessoas vão começar a te seguir, vão começar a gostar do teu material e você vai passar a ter um resultado muito melhor dali pra frente. Eu quebrei o medo de fazer anúncio basicamente assim, eu cortei tudo que eu gastava extra, que eu não precisava e eu falei, essa grana eu já queimava ela, então eu vou botar ela em anúncio, porque se eu perder dinheiro eu já perdi do mesmo jeito, foi assim que eu pensei. Então essa é a sacada, se você tem medo ainda de fazer anúncio, no Google, no YouTube, tem muito tutorial de como fazer, você vai ali no próprio, no próprio Google, vai no gerenciador de anúncio do Google, lá tem um tutorial explicando, tem, tem todas as políticas, se você está com dúvida no Facebook, vai no Facebook, lê todas as regras, ele tem todas as regras, ele te ensina, é bem simples ali, claro, tem alguns detalhes que você precisa levar em consideração, mas ele te explica tudo, você precisa ler com clareza ali, e assim, você pega toda a grana que você já ia jogar fora, já ia gastar com coisas desnecessárias, começa a investir em pequenas campanhas, isso vai te fazer o seguinte, você vai ter alguns benefícios, primeiro, vai trazer autoridade para tua marca, vai trazer público para tua marca, segundo, você vai começar a treinar fazer campanha, e terceiro, aquilo ali pode te dar um resultado muito bom financeiramente lá na frente, isso mesmo, se você seguir isso, se você cortar os seus gastos desnecessários e investir em campanha, você vai ter público, vai ter resultado, e vamos ser sincero você vai começar a crescer de verdade no negócio e vai perder o medo de fazer campanha, fazer anúncio. Esse foi o medo que eu tinha e eu estou compartilhando com vocês como eu solucionei, como eu quebrei esse medo e hoje eu invisto em anúncio. Estou uh, com a meta aí de investir em torno de mil, dois mil, três mil. Quero chegar a investir 40, 50 mil por mês em anúncio. É uma meta plausível. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou chegar lá. Então, ó, se você acha que esse vídeo foi útil, que vai ajudar alguma pessoa que você conheça que tem medo de fazer anúncio, marca essa pessoa aqui embaixo. Ou envia, compartilha esse vídeo com ele. É sério, porque essa pessoa provavelmente está com medo de gravar vídeo, mas deve estar tá gastando dinheiro com bebida, gastando dinheiro com pizza, gastando dinheiro com um monte de besteira aí, com ferramenta, com coisas que nem utiliza e poderia estar tá aumentando a visibilidade da marca dela. Ah, e não esquece de dar o like aqui, deixa o dedo no like aqui, ou o dislike se você não gostou, porque isso vai me ajudar bastante e vai mostrar uh, o quanto eu preciso melhorar ou o que você está achando desse vídeo, ok? Então, um forte abraço e nos vemos por aí.